Bom, dia 19 de abril, nós perdemos uma grande companheira, Dalva Dávila, atuante em lutas em defesa da, dos trabalhadores da educação. Dalva, presente. Quem era Dalva? Uma justa homenagem à sua história e à sua memória. A professora Dalva Braga Fernandes Dávila, nasceu e passou a infância em Caçapava. Em 2007, veio a São José dos Campos. Deu aula de língua portuguesa em escolas estaduais, participou de lutas em defesa dos trabalhadores da educação. Além disso, escreveu livros infanto juvenis, como A Gança da Galinha, Que Bicho Sou Eu, A Casa Maluca e A Menina e o Anjo ela era do Clube Joseense Amigos. É, saiu na web, lá do dia 17 de novembro de 2010, que é um jornal digital de Caçapava, algumas referências à homenagem que eles fizeram à Dalva. Então, aqui é um, é o, algum, é um trecho. Atuante na cultura e na arte popular, participou de vários eventos, como na Semana comemorativa de Chico Triste, através dos contos e é, histórias de Chico Triste. Palestras com a professora Dalva Dávila e apresentação da dupla Zezé de Simões. É, junto com o Faustino Nelson Dávila, sempre ao lado dele, ela levou uma luta durante a sua vida intensamente, junto à PESP, e a PROESP, em defesa da democracia, da educação e da cultura. A professora Dalva Dávila, da literatura, da resistência e a voz ativa, sempre militante ativa contra a ditadura militar, pela redemocratização do país, pelas diretas já e pela Assembleia Nacional Constituinte. Ditadura nunca mais. Aqui nós vamos ver um trecho é, realmente... da TV Câmara. É a Dalva explicando o termo, cobra vai fumar. Vai é só um trecho. De onde surgiu a expressão, a cobra vai fumar? Foi durante a Segunda Guerra Mundial. Os países da Europa já estavam envolvidos nessa guerra e estavam exauridos. Já tinham sofrido muitos ataques, tinham gastado bastante tinham passado fome, tinham perdido é, seus companheiros, tinham, é, tinham gente ferida na família e estava faltando tudo. Né? E foi a época em que os Estados Unidos resolveram entrar na guerra para apoiar o, pra, em defesa do, do estado, o estado democrático né, contra o fascismo. Porque vários países da Europa continuavam apoiando Hitler, né? Nazismo é uma forma de fascismo, Sim. né? Então, havia o caso da, da Espanha, a Espanha apoiava Hitler, a Itália de Mussolini... E nós. E no, mas eram países dirigidos por ditadores, né? que defendiam, então, a ditadura, né? Aqui no Brasil, o presidente também era ditador. Getúlio época, Vargas. Que era Getúlio Vargas. Então, ainda ele, ele governava num estado de ditadura. Só mais tarde, sim, sim. Ele, ele foi candidato democrático e foi eleito. Sim. Então, nessa época, pro, o Brasil... Ah, e na Argentina, era o Perón. Peron que também era um ditador. Também apoiava... Fascismo. Né? Então, estava difícil para o Brasil, estavam pressionando o Brasil para entrar na guerra, mas o Vargas se mantinha naquela opinião de não entrar na guerra, de não participar. Então, surgiu então, essa, essa coisa: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Então, em favor da democracia aí, contra Aí depois a FEB acabou, a Força Expedicionária Brasileira, acabou utilizando a, a figura da cobra. É, uma, daí então, aí então com, o que, com, que aconteceu? Com um brasão. O que, que disseram? Né? A cobra fumou. E essa, e essa imagem, né, essa figura, foi usada pela FEB, pela Força Expedicionária Brasileira. Até hoje, ela é símbolo da, da, da, da FEB, na Segunda Guerra Mundial. Né? E o jornal que eles publicavam lá durante a guerra, também. Agora nós vamos ouvir aqui uma homenagem do Elias da Proesp, que também teve, é, foi dirigente junto com ela. Por favor. Lembrar uh, o quão... Uh... Era vibrante, no caráter da professora Dalva Braga Fernandes Dávila, a dedicação à escola pública, aos alunos, aos colegas docentes e discentes. É, quero lembrar também que, conjuntamente com a professora Alcélia Barbosa Rosa, Dalva Dávila e eu, é, coordenamos o projeto, um dos projetos vencedores do Prêmio Unicef de Educação, 1997, projeto este que resgatava a tradição oral para ensejar os primeiros passos da leitura e da escrita. Bom, é, nessa foto está a Alcélia, também está o Zezé e Simões, a Glaura, né, no evento. Por favor, a próxima. É, antes disso, tem uma... Pa passa aí, por favor. Aqui. A, a, a Dalva, ela tinha um grupo, agora, já de leituras, de contos de leitura. Então, aqui está um convite que foi feito. As amigas vão retomar esse grupo de contos. Passaram em cada... Semana que eles faziam, né, eles definiam a data, mas tinha grandes pensadores, foram objeto dessas leituras de contos. Ferreira Goulart, Adélia Prado, Machado de Assis, Cassiano Ricardo. Então, aqui, dia 30 de 11 de 2019, lá na Ateu de Vasconcelos, teve lá uma leitura de contos. Volta lá, por favor. Aí. Aqui são algumas fotos. E eu queria aqui só lembrar que o doutor Otton, que visitava ela quase todos os dias, lá no hospital Reger, né, porque ela foi vítima também do Covid, de sequelas, esteve lá. Então, essa foto aqui eu recebi da Glaura, tem vários amigos da, na primeira foto. A segunda foto aqui, depois do Covid, no dia dos professores, eu e Wagner Balheiro visitamos ela lá na, no Teu Pompo. Aqui a foto, aqui embaixo, ela junto com é, o Claudinei, a filha dele, né, que são os dois. E essa outra foto, Claudinei me mandou, no lançamento do livro do Zé Dirceu, uma foto dela. E ali do lado, ela lá já no Hospital Reger, eu tive lá com o Carlinhos, e falar que vários amigos é, fizeram várias homenagens para ela. Né? Glaura, Alcélia, Arlete, né? a professora Arlete Castro, que é uma grande militante da educação, Claudinei, doutor Otton, o Ulisses, que são primos delas de, lá de Caçapava, Raquel, a sobrinha dela, Cleide, que é a ex-cunhada dela, que teve o tempo todo junto com ela, um texto lindo que não deu para ler aqui, mas do Jorge, da Lucy e do professor Jorge, que lembrou que ela é, foi uma fundadora da PioESP na primeira Assembleia. É, professora Fátima, lá dos Heróis, Gradela, a Dalva, a cuidadora dela, que ficou com ela todo esse tempo, né, desse período da pandemia, cuidou muito dela. A Bete, uma Bete que é aqui, da, inclusive junto, é aposentada dos servidores públicos, Elizabeth, me mandou um texto falando que foi com o Faustino e com ela que ela teve uma outra visão de sociedade. Luiz Paulo Costa. E eu quero aqui terminar com uma frase, que é a frase que a gente fala para todos do movimento. Dalva Presente, obrigada professora. Foi professora do Roger, foi professora do Zé Cláudio, do Toquinho, do sindicato aeroespacial e de vários outros. Mas a nossa homenagem nessa casa para a grande companheira Dalva Presente. É com a palavra a vereadora Dulce Rita. Vou pedir aí um minuto de silêncio para a nossa querida Dalva. Falar para a Amélia que foi muito justa essa, essa homenagem, porque Dalva fez parte da história de São José dos Campos, ela com o doutor Faustino, e sempre deram muito, muita acolhida para todos os perseguidos da ditadura militar de 64 que vinham para São José ou daqui, ou do, ou da, dos, daqui saiu foi sempre amiga dos perseguidos lá do ITA, do INPE, do meu pai, que veio de Campo Jordão, do Luiz Paulo, que foi preso, torturado. Então, ela fez, fez um importante papel, ela e o marido, dentro da cidade. E como também professora, que é o, a bandeira maior dela, não só da, de ter uma consciência da história que, que, que o país estava vivendo, porque ela não ia na conversa dos outros, ela era uma pessoa muito oculta, ela queria saber dos fatos, ela não, não gostava da coisa mastigada, estereotipada, assim. ela gostava de, de ir a fundo. Então, ela sabia o que, que representava a ditadura para o so, país, ela sabia o que, que estava acontecendo com os professores, ela sabia da massificação, da deteriorização que estava sofrendo a educação no país, e era por tudo isso que ela lutava. Então, que também quero aqui deixar minhas condolências, minha grande admiração por ela, aproveitando também para o senhor para o doutor Faustino, que foram os grandes, grandes arautos da liberdade de São José dos Campos na época do, do triste negro futuro que nós tínhamos pela frente em São José dos Campos em 64. Com a... Com a palavra, o vereador doutor José Cláudio. Presidente Robertinho, aproveitar e fazer uma homenagem também para a professora Dalva Dávila. Parabéns pela Amélia, pela homenagem justíssima. A professora Dalva foi minha professora no João Cursino, nos anos de 1978, 79 Depois nós nos reencontramos em torno de 2001. É, eu fui médico dela até esse ano, agora que ela faleceu. Ela fez uma cirurgia cardíaca, que eu acompanhei na Santa Casa de São José dos Campos, em torno de 2001, 2002, e uma pessoa de uma cultura enorme, de um conhecimento, uma inteligência enorme, uma pessoa é, franca, direta, é, correta, e que vai deixar um exemplo muito grande para São José dos Campos. Então, ó, que Deus tenha a professora Dalva e que ela esteja recebendo tudo de bom que ela fez aqui na Terra. Obrigado. viu?